15 com o nerf no protobelt, então é melhor fazer corredor Noturno agora. Rodrigo ah, fiz, fiz protobelt na passada, gostei muito e acho que vou continuar fazendo. F por Prime, Marquinhos. Ô, mole, nós tá a duas vitórias pro challenge, eu tô tryhard, tá ligado? Se você deixar eu usar o flash na hora do first blood, verdadeiro herói. Deixa eu usar o flash pra pegar o first blood no bot, mano. Eu vou até usar lá no bot esse flash, ou o mid. Só que com sua pena tá de clean, esse é o Takeshi, né? Se deixar eu flashar no bot, verdadeiro herói, meu bom. Fica à vontade pra escorregar o bombom aí, mano. O que, que rolou no proto, mano? O... o protobelt foi nerfado, rapaziada. De 50% para 30% de speed e durava 2 segundos. A velocidade de speed agora dura 1.5%. Ou seja, a Riot tem seus prediletos O item de tanque. Item de tanque. Dá 75% de velocidade de movimento e dura 4 segundos. Agora o protobelt dura 1.5 segundos. Tá que isso, mano? Bate no bagulho fido, fido... Vocês viram o filho do Bob Esponja? Que isso? Pensando na morte do cabrito aí, ó O que você tá arrumando, velho? O que você tá arrumando, velho? O que você tá fazendo essa vida aí, O que você tá fazendo aí, velho? de ser burro, doidão Não é burro, hein, mano? É pro player ainda Vai, Gragas, matei ele Gragas? Vixe, o cara é burro nada, ele é bom. Beleza. É Nelson, hein, ô seu Nelson. Estacas, acho que você foi um pouco... Deitando no lado para relaxar. Vou flashar não, mano. Se quiser me matar, mata. Eu não vou flashar não, velho. Pode matar, pode matar. Não vou flashar não. Eu não vou flashar. Pode me matar. Ê, Furifollow! É gringão ele, né? Furifollow, you are the Bob Esponja. Olha o Gragas, mano, gente boa, mano. Caralho, Gragão. Firmeza, hein, mano. Camarada, esse dia é camarada, mano. E Nossa, a cabecinha, velho. Olha esse Gragas, que cara brother, mano. O cara tá xizinho mano. Tinha que bater agora, né, meu mumu? Mas tá bom, valeu. Tem que respeitar os cara não, mano. Os cara é pro player aí? É melhor do que nós? É. melhor nós, nós, nós botar uma moral também. Sai fora, você não vai gankar meu caçadinho não Eu tô aqui protegendo ele, mano outra tá, questão, queria só a colheita do C, mano Ele não vai dar merda Esse aqui vai dar merda, <coughs> mas eu quero tentar Pra ter certeza que vai dar merda Caralho, Caçadinha é boa forte, mano. Olha o dano que o Caçadinho deu. Eu tô falando pra vocês, Caçadinha é roubado, mano. O boneco é quebrado, velho. O caçadinha é forte, velho. Olha o dano, velho. Já vou aproveitar pra ultar top. Pera aí que eu tô tryhard. Calma, galera, que eu tô tryhard. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Já outra a cabeça dele, mano. Bora, bora, bora, bora. Bora, delegado. Bora, bora, bora, bora. Outra cabeça dele, amigão. Isso, outra boa. Sem medo O eu vai vir aqui, hein, mano Mano, se o Pantel apertar R aqui, fodeu tropa Era o que ia acontecer Eu já sabia que isso ia acontecer Desde quando o eu tava morto Vocês viram? que foda Isso foi muito ruim pra mim, eu perdi os dois campos Isso foi tipo podre pra mim, tá ligado Foi tipo um Cocô, foi bem cocôzento, porque eu perdi o blue, eu perdi o sapo, mas foi brabo, hein, mano. Takeshi tiltado, por que, que ele tá tiltado já? Ah, por quê, né? Ele tá contra um caçadinho e nós aliviou um pouco pro caçadinho, não muito, né? Porque ele tem mais. Ele tem mais XP, né, mano. Takas é velho tiltado, vocês respeitam o Takas, mano, porque o Takas tem história, tá? Eu sou o Takash é Mas eu só vi a cabecinha, velho. A base, ô, oh, Jeremias. Falar, na verdade, eu nem gosto ah, de filme. Ah é que é esperto, mano cara é esperto, ele viu que eu apareci Bot, ele só já foi instar alto O Aralto é mil vezes melhor, velho Mas a gente pegou um dragão de vento e eu tô de Fiddle, né Então, vamos falar que é bom também, né Lado positivo das coisas, velho você é fã do High Cal? Eu sou fã de Jesus Cristo, mano Do Raid Cal, carinha bacana, jogava com ou contra ele Antigamente, né, faz tempo que no não cai com ou contra Que merda, eu vou ter que dar B, não tenho nada pra comprar Eu não vou dar B não, acho que vou ficar mesmo ah Wow fight deu B, vou perder. Ixi, vou perder mais coisa, vou morrer. Tá tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, amigão. É mais... Tempa, parça. Não. Ah, não, velho. Ah, dei mó... Ah, velho. Ia ser mó bonito, velho. Esse outplay. Ou oh, deixa não, mano. Esse eu tá folgado, velho. Não deixa ele ficar roubando meu bagulho não, mano. Aqui, ó. Vocês matam, vocês matam. Nossa, que flash foi esse. Ah, esse esquivada, aqui, velho. Ai, que time bom, mano. Nossa senhora. Que menino bacana, mano. Pena que eu não vou ter meu item, né? Mas... Pode, pode, pode. Caralho, que doideira que foi isso, né, mano? Pô, eu merecia não ter morrido aquela hora ali, hein, mano? Porra, tá bom. A, a, a decisão da Hexai, ela foi direto pro, pro Aronguejo, tá ligado? Ele já aproveitou o Ganko top. Talvez essa seria a minha decisão correta também. E pra lá era correta, porque o drag vai nascer. Então eu tô criando de baixo pra cima. Tinha que ser de cima pra baixo. Esse era o correto, tá ligado? Mas que benção que eu já consegui perceber meu erro. Aí, às vezes, a gente corrige na próxima vez, né? Pensa eu ser um Bob Esponja e não conseguir reconhecer o erro. Nossa, eu ia ficar triste, mano. uma das coisas que mais me deixa triste. Permanecer na burrice. Pensa que triste. E o Aronguejo ainda tá up? Nossa, velho, que já Esse aqui já é bênção, ó. O Arão Guilherme tá up aqui, nós né, abençoado. Se abençoados abençoado. que a sai, ficou com medo de mim porque ela não tinha informação minha, velho. Eu acho. Posso estar errado, né? Passaram o Guilherme. Se tiver o gold no meu item, eu dou B. Não tem. Então vamos direto pro, dra para pro drag, né? Tamo chegando. Beleza, beleza. Tamo aqui, galera. Dei firmando, mas... Alguém vai ter que matar. Eu não consigo pegar ele, mais Vou mamar o Takeshi de costas pro ult dele no me. Ah Vou mamar o Takeshi de costas Eu nem pra concluir o que eu ia falar Mas basicamente eu mamei o Takeshi de costas Ali, ah, será que o Takeshi ouviu? Será que ele tem a noção que eu disse que ia mamar ele de costas né? Pra não tomar o ult dele da Cassiopeia? Então ele é, galera Deus, isso aqui vai dar ruim, mano Ai, velho, Tem esse teste tempo de dar uma mamada até o final e usar as zonas na ult da Rek'Sai. Era o Dream. Pode ir, Caçadinho. Não, não me tira, não pode não. No! Olha a pedra. Ah, podia ter usado as zonas, né? Só que eu queria, queria dar o W até o final e a Rek'Sai precisar me ultar. Aí na hora que ela me ultar, eu ia dar as zonas. Nossa, a Rek'Sai me deu 1.500 de dano e eu tenho 1.300 de vida. Eles podem... Ah, não. Será que tem dano? Eu acho que não. Ah, a Lulu chegou. Eu tenho ult ainda, eu tenho as eu tô tranquilo. Ai, velho, eu sabia que não ia dar pra mamar até o final. Tinha que ter usado os na ult do, do Takas. Vou dar pra ter reflexo, né? Do Da ao pé e eu usar as Agora vai dar ruim, ó, pro meu time, coitados. Mas tá bom. Faria tudo que eu fiz de novo. Nossa, a gente real é start, tá startando nesse aqui, mano. Mas é mais pra virar neles, né? é que eu sabia que você tava aí, Ingo? Me responda, mano. Como que eu sabia que você tava aí, aí Ah, ele vai me ultar, ele vai me ultar esse cabeça de pica. Não! Mas vai morrer. Eu acho. Morreu. Dá pro meu time Baron? Talvez. Só que tem Panther ou Vayne, né? Pode ser um pouco perigoso. Fiddle Tank ainda vale a pena? Não. Mas eu já fiz Fiddle Tank um tempo atrás. Eu fiz com Zonias, Banshee e Bota de MR, tá ligado? Isso é Fiddle Tank pra mim. Nossa, o cachorro não vai morrer, mano. Ainda bem que eu não gastei meu flash pra fazer essa jogada, né? O foda que fazer Fiddle Tank, você perde muito o impacto do campeão, que é dar dano, né, mano? Fiddle dá muito dano, velho. Tipo, muito. Então, às vezes, não precisa você fazer tanque, sendo que você vai matar os 5 com seu dano, né? Às vezes é bom ter essa mentalidade, mano. É isso, né? Qual é que esse flash aí, Moscando? O que que tem o um flash, Jandira? Você quer que bota o um flash pra jogo, Jandira? Jandira, flashar tem Prime? Então, toma aqui esse flash aqui, Ó, ó, ó, ó. Ah lá, nem precisava, mas toma o flash aí, ó. Nós Já emenda aqui, ó. ó mas eu só vi a cabecinha, velho. Bom dia, Marquinhos. primeiramente gostaria de te agradecer por ser esse ser humano incrível por todas as coisas que nos vai, ensina tanto no jogo quanto na vida e te parabenizar pelo seu esforço. Merece tudo Valeu. que está conquistando. Vai ter ele hoje? É Ai, bem, ali. hoje. Na padare. Se os caras e recarem na padare. Mano, não vai ser GG, velho. Vai ficar um. Mas bem eu só vi a seu cabecinha, velho. Isso. Ah, tá. E é isso sim, nossa, não vai ser GG, fodeu, velho. Ai, nice, Zônias, velho. Ele jogou bem. Ó, porque Kazaia não mata, mano. Aí, tenta, tenta, tenta, tenta, tenta, tenta. Isso, garoto, só tenta. Boa, paizão. Tô bem posicionado, será que eles me viram? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Zônias, zônias, zonias, zonias não consigo usar. Olha a pedra. Chama, nice, bem posicionado Flanquinha, a voltinha que eu dei Muito boa, vocês viu? Jogão, galera Jogamos bem, mano, que benção, hein? Hoje sai o challenge Rapaziada, ui, 508 pontos Mano, ó, chama, pera aí Beleza, beleza Já estamos challenge